Diz pra mim, como anda a sua vida? Se você morresse hoje, o que você deixaria para o mundo? Será que você está tendo uma vida realmente significante? Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo ao seu canal oficial da Numerologia do Desenvolvimento Pessoal. Seja você onde estiver nesse momento, é sempre muito bom estar na sua companhia todas as semanas aqui, somando os nossos conhecimentos e criando esse nosso pequeno legado. Até porque, né, no final das contas, o que qualifica o trabalho de toda uma vida é como nós influenciamos as outras pessoas, né? como nós influenciamos a vida é o que determina aquilo que nós deixamos para gerações futuras realmente. Né? Mesmo que nós não vivamos o bastante para ver isso se concretizar, ou mesmo que dificilmente nós receberemos as honras, que raramente saberemos que realmente deixamos algo significante esse impulso para criar algo maior do que você que torna uma vida comum em algo que às vezes melhora o mundo para sempre. Né? Mesmo que você não saiba, de um jeito ou de outro você está deixando a sua marca. né? Todo mundo deixa alguma coisa, todo mundo deixa a sua marca nesse mundo. E como um estudioso, historiador de numerologia... Eu acredito, eu sempre acreditei, que o maior propósito de uma vida não é ser feliz. Né? O maior propósito de uma vida é ser útil, é ser honrado. E não necessariamente fazer a diferença. Né? É fazer alguma coisa útil, nem que seja na vida de uma única pessoa. Porque, no final das contas, né, a felicidade nada mais é do que você ter vivido e você ter vivido bem. Né? Isso é o resumo de uma vida feliz, de uma pessoa feliz. Ter vivido bem, né? ter tido aí, é, uma boa vida. E a maior dificuldade das pessoas hoje em dia é justamente descobrir como fazer isso. Né? Parece que quanto mais o mundo avança, mais o ser humano emburrece, mais nós complicamos tudo. É, eu vejo as pessoas aí filosofando, criando toda uma teoria, criando todo um cenário, né? toda uma história para algumas pessoas terem uma vida significante a é viver uma superprodução cinematográfica. Né? Muitos ainda acham que vão deixar um legado, que vão deixar alguma coisa útil para a humanidade, Simplesmente eliminando comportamentos e atitudes que, na cabeça maluca dessas pessoas, seria nocivo ao mundo, seria nocivo ao ser humano e à humanidade. Né? Mas eliminar o mal do mundo, salvar o planeta, né? adicionar à sua vida um comportamento socialmente admitido e supostamente positivo, não é suficiente, nem torna a vida de ninguém significante. Né? Até porque isso é o ideal né? e é a ideologia de algumas pessoas, né? não de todos, e só serve no máximo para tornar a vida da maioria diante rotineira, vazia e pouco significante, na verdade. Né? Um legado se cria durante a sua vida, né? e não se faz isso exclusivamente para beneficiar gerações futuras, até porque isso é uma coisa que dificilmente vai acontecer. Né? Apesar de às vezes as pessoas gerarem reflexos futuros, obviamente que um legado não é um presente que você vai deixar né, para humanidade, para as futuras gerações sem esperar nada em troca. Entenda é, que nós somos não, não somos administradores do mundo, né? E nós não temos nenhum chamado em nossas vidas para deixar o melhor do que nós os encontramos. Mesmo que isso pareça ser verdade né? para um grupo de idealistas e ativistas e filósofos, né? Esqueça essa besteira toda, né? Porque a única coisa que cada um de nós tem a fazer é viver e viver bem, né? E a única maneira de criar um legado poderoso é fazendo isso e fazendo isso agora. Né? Então, ninguém precisa fazer nenhuma grande descoberta, nem ser um gênio para deixar um legado. Né? Uma das melhores maneiras para se entender que tipo de legado você está criando é analisando o seu impacto sobre as outras pessoas. Né? O que você está fazendo, né? o que você faz, por mais simples que pareça, faz toda a diferença. E é por isso né, que é muito importante que você desenvolva e maximize os seus talentos, que você maximize os seus pontos fortes, as suas habilidades. Né? O primeiro passo para se criar um legado é conhecendo a si mesmo né, antes de qualquer coisa. E aprenda a aproveitar as pequenas oportunidades né, para esperar, para fazer a grande diferença. Então você tem que começar com aqueles mais próximos de você, né? com aqueles que você passa mais tempo. Né? Dê o seu melhor para essas pessoas. Ouse ser, ser alegre, transmita a sua felicidade, a sua alegria de viver para essas pessoas. Né? Pessoas zangadas e infelizes deixam legados tristes. Quer né? você queira ou não mudar o consumo mundial de energia, resolver a pobreza né? ou salvar... Amazônia, qualquer tipo de ativismo, de modismo, não é uma maneira de se criar um legado. Né? Isso é egocentrismo, exibicionismo. Isso se baseia em satisfazer sua própria ideologia, tentando impor ao resto do mundo o que compartilhe da sua utopia. Né? É insanidade, na verdade, né? fanatismo, sei lá. Seja lá o que for, é qualquer coisa menos um bom legado. Né? No máximo será uma boa história que será apagada ou desbancada pelo próximo megalomaníaco, né? além de se tornar uma pessoa chata. Então pense naquilo que você está realizando, ou que você esteja deixando de realizar, né? e comece a fazer o que realmente importa agora para você. Né? Pense em ser útil, ser produtivo, não em ser lembrado. Né? Até porque, é, de um jeito ou de outro, lembrados todos nós seremos de alguma maneira. Né? Uns bem, outros mal, mas seremos lembrados de alguma forma. Então faça aquilo que é importante e é interessante ser feito agora. Né? Pare com essa mania de tentar fazer a diferença, a diferença de um jeito ou de outro. Todos nós faremos, né? Ninguém consegue nascer, crescer, viver e morrer no mundo sem que ninguém o perceba. Né? Então larga a mão é, de dar atenção a essa modinha de servir ao próximo, de colocar as necessidades dos outros acima de tudo. Você conversa de gente egocêntrica, né, que não tem competência, e usa essa conversinha é, para satisfazer o próprio ego e se beneficiar do esforço alheio sem fazer nada. né? Se você quer deixar um bom legado, não pense no que você está deixando para o futuro, muito pelo contrário, né? você tem que pensar no que você está deixando para trás. Né? Um legado não é um troféu pós-mortem, né? um legado consiste no trabalho de uma vida. E só ali do trabalho que você desenvolveu durante a sua vida, né? Tudo que você produziu, tudo que você criou, as suas ideias, a sua essência. Isso é o seu legado, né? Um legado é, na realidade, é apenas um impulso que te leva a criar algo, é, não diria maior do que você, né? Eu acho que o mais correto seria dizer criar algo além de você, né? Se melhora o mundo ou não, não vai fazer diferença nenhuma, né? Se faz diferença na vida de uma única pessoa, já é um bom legado, né? Então tudo depende do que você quer. Então descubra qual é o seu objetivo, né? afinal de contas, aí, o legado é seu, né? não é dos outros. Então antes de se perguntar o que você está deixando para o futuro, se pergunte o que você está fazendo de útil com a sua vida né? e o que você está deixando para trás. E será que a sua vida é apenas a soma das suas propriedades, né? das suas mercedes? Será que sua vida se resume à sua última vontade no seu testamento? Ou você quer ser conhecido como alguém que teve alguma influência? porque que fez alguma coisa significante né, por alguém, ou alguma coisa, mas que isso seja perpetuado, ou mesmo que isso seja perpetuado apenas entre algumas pessoas. Né, é, você não precisa desistir das coisas boas da vida para começar a construir o seu legado agora, nesse momento. Né, você não precisa abrir mão da sua vida para fazer o seu legado legado não é apenas um projeto, né? E como qualquer projeto, você vai desenvolvendo, você vai desenhando, vai executando, né? E aos poucos vai fazendo tomar forma, né? Você vai concretizando. E uma coisa eu garanto a você, tá? É disso, eu tenho experiência inclusive, né? Eu sou engenheiro, projetista e construtor. Nenhum projeto se realiza do dia para a noite, né? Mas também não se realiza se você ficar só na intenção aí, né? Não se realiza se você não se conectar com o seu verdadeiro Propósito, né? Legados vêm de diferentes ideias, nem sempre exige algum esforço, né? É só colocar a sua energia naquilo que você gosta de fazer realmente e quer fazer, né? Fazer porque você gosta de fazer, né? Algumas pessoas ainda acreditam que para deixar. A sua marca no mundo, né? É preciso fazer coisas grandiosas, coisas virtuosas, né? Apoiar uma causa, financiando pequen... pesquisas, né? Fundando organizações sem fins lucrativos, fazendo ativismo na verdade, né? Tudo isso não é um legado, isso é chatice, é ecocentrismo e exibicionismo, né? Quem faz isso faz para satisfazer o seu próprio ideal, fazer satisfazer o seu próprio ego, tentando impor às pessoas a sua vontade e a sua verdade, né? Todos esses exemplos aí têm seu valor e seu lugar nesse modelo de sociedade, de modinha, né? de onde se criou a ideia de que todos nós temos que ser aceitáveis. Né? Mas é, um legado é simplesmente uma lição de vida baseada em valores coerentes. Né? Quer deixar um bom legado? Pare de fazer ativismo, de levantar bandeira, de defender causas e modinhas. Isso não é um legado, isso é política. Né? É, pare de ficar com essa frescura, de ficar defendendo... É, ativismo, né? Isso é hipocrisia. Se você quer deixar um bom legado, larga a mão de tanto mimimi, de frescura, e comece a compartilhar o que você aprendeu na sua vida, né? Exatamente como eu estou fazendo aqui nesse momento. Nesse momento eu não estou defendendo nenhuma causa, não estou levantando nenhuma bandeira, eu estou simplesmente transmitindo lições de vida. É, lições que eu não inventei, né? mas que eu aprendi porque eu vivi situações né, que outras pessoas como você possivelmente podem estar vivendo nesse momento da sua vida e que com certeza isso de alguma forma pode tornar a sua vida um pouco mais fácil, quem sabe. Né? É, quer criar o seu lugar e tornar a sua vida realmente significante, ensine as pessoas a pensarem, né? distribua o seu conhecimento, deixe que as pessoas usem esse conhecimento como quiserem, e se quiserem usar, né? não tem que impor a sua ideia, a sua vontade, porque já aí já é uma tentativa de alienar e controlar as pessoas, né? não de deixar um legado, né? mas pode até deixar, mas vai ser um péssimo legado. Né? E outra coisa que é bom lembrar aqui, é que transmitir as lições acumuladas de uma vida é mais fácil do que dizer do que fazer, né? Mas você sabe que está criando realmente aí um bom legado quando você faz isso naturalmente, né? Quando você faz isso sem tensões, na verdade, né? Você sabe que está criando alguma coisa boa quando você sente que a sua experiência de vida ela não está sendo investida no futuro, né? Mas que está sendo aproveitada hoje, nesse exato momento, né? De alguma forma. E sem se perceber, você está deixando seu legado. Né? Então, é muito importante que você saiba o que você está deixando né, exatamente para as pessoas, o que você está colocando nesse mundo, nesse exato momento da sua vida. Né? Cada atitude sua, cada realização é uma coisa que você está plantando, né? que você está deixando para algumas pessoas, né? que seja para poucas, não importa. Mas você já está deixando alguma coisa, né? já está deixando um legado. Se é bom ou se é ruim, né? é só você quem sabe dizer, né? ou quem convive com você, que vai poder dizer isso. Né? Vejo todo mundo falando de deixar uma marca, deixar um legado, mas o legado pode ser bom ou ruim, né? tudo depende do que você está criando nesse momento, depende de como você está influenciando as pessoas que convivem com você. Então, olhe para dentro de você e veja o que você está colocando no mundo. Né? Seu legado, como eu falei, é só o reflexo das suas ideias e das suas intenções. Então por isso é muito importante que você busque o desenvolvimento, que você busque o crescimento, né? porque querendo ou não você está deixando o seu legado e você começou a fazer isso, aliás, é, no dia em que você nasceu. Né? O dia que você nasceu foi a primeira de muitas outras marcas que você começaria a deixar no mundo. Então comece a entender suas necessidades, identificar aí seus pontos fortes também, as suas fraquezas, né? incrível que pareça mais fácil as outras pessoas perceberem as nossas habilidades do que nós mesmos. Né? Então procure considerar desenvolver aquilo que você acha interessante fazer e aquilo que você adora é, fazer. Né? Pense é, em como você está gastando o seu tempo. Né? Será que você está fazendo alguma coisa que vale a pena realmente? Né? É, que vale a pena ser feito ou você está fazendo aí porque todo mundo faz? Né? Ou para ser aceitável? Infelizmente, nós temos uma forte tendência a sermos atraídos pelo comum né, e a sermos influenciados justamente pelos acontecimentos e pelo ambiente, né, quando, na verdade, nós deveríamos dedicar a desenvolver atividades né, e nos relacionarmos com pessoas que nos permitam expressar os nossos interesses, né, que sejam interessantes, inclusive, a nós. né. E falando de uma maneira bem simples, o seu legado deve ser o trabalho de amor, de vontade, né? e não uma coisa sacrificante. Né? Não pode ser aquela tarefa árdua. É, o problema é que a grande maioria das pessoas acredita realmente que para deixar sua marca, né? para fazer algo, significa que as pessoas precisam é, agregar algum valor ao mundo, às pessoas. Né? Quando, na verdade, o único jeito de construir um bom legado é, primeiramente, antes de qualquer coisa, é agregar valor na sua própria vida. Né? Como você quer agregar alguma coisa ao mundo e à vida dos outros, se a sua própria vida é uma grande tortura. Né? Então, como você quer fazer aí uma coisa significante, como você quer deixar um legado, se você não tem um propósito de vida próprio, né? se você não tem um propósito de vida que te satisfaz né? você no máximo está realizando o legado de outra pessoa, não o seu. Né? E isso, obviamente, que não vai te trazer nenhum significado, né? muito menos alguma realização. E ter um objetivo de vida e um propósito próprio é muito importante, né? porque... Não apenas define uma direção para você dar para a sua vida, mas principalmente é isso que vai determinar o legado que você vai deixar, o legado que você está criando. Né? Você precisa viver o seu legado e usar essa experiência para se manter no caminho certo. Sem isso você fica totalmente perdido, né? dando tiro para todo lado, aí, tentando um pouco de tudo e nunca realizando absolutamente nada. Né? Então experimente aí, tente viver o seu legado, né? crie um plano de ação, larga de ficar de mimimi, de ficar de frescura, Tentando criar modinha em cima de outra modinha, né? Antes de ter uma epifania, pare de tentar mudar as pessoas e o mundo, né? Aceite que as coisas são como são e cada um é como é, né? E comece a ter atitude, comece mudando a si mesmo, comece mudando seus hábitos, aprenda a conviver é, com as suas próprias manias, né? Não pense no que você precisa mudar é, no mundo, né? Pense no que você precisa mudar em si mesmo, né? Se não... Se você não sabe o que vai acontecer, né? você vai ser mais uma pessoa chatinha. Né? Você vai ser só mais um desses ativistas medíocres e irritantes, igual essa incompetente dessa Greta Thunberg, né? que fica só falando besteira para o mundo, aí, se achando importante. Né? Você precisa mudar realmente em si mesmo. Né? Entenda uma coisa. É... Pessoas que só sabem fazer críticas, né? pessoas que só sabem apontar o dedo e culpar, o outro pode criar uma modinha, mas elas nunca vão fazer um legado. né? Então, descubra que você deve mudar na maneira como você conduz a sua vida, né? porque aí sim você vai estar vivendo o seu próprio legado. né? E é somente mudando a maneira como você vive, é somente quando você vive é, o seu próprio legado que você vai ser capaz de criar e deixar algo que valha realmente a pena ser deixado. né? Então, pense no que você está criando e como você está transmitindo aquilo que você aprendeu, né? Como você deixa as coisas que você aprendeu para o mundo, né? Começa com a sua família. Será que as suas ações, as suas palavras condizem com as suas atitudes? Infelizmente, muitos podem pensar e alguns podem até acreditar que no ambiente coletivista e comunalista que, nós, que estão tentando nos impor hoje, né, não há mais lugar para se cultivar aí um legado próprio, né, um conceito próprio, uma cultura própria, né, que não há mais lugar para se ter uma identidade própria. A alma do ativismo que está se alastrando pelo século XXI, né, é, no seu espírito supostamente generoso, igualitário, só serve para tornar as pessoas cada vez mais desiludidas, pessoas cada vez mais conformadas, relaxadas, incompetentes. Né? Relaxadas, eu falo de relaxo, não é de calmas. Tá? E essa ideia de que nós devemos ser gratos e humildes não contribui em nada para o desenvolvimento do ser humano. Né? Só serve, na verdade, para desestimular aqueles que podem se destacar, né? para desestimular aqueles que estão além do mediano, Aliás, essa é a ideia, né? Manter as pessoas conformadas e presas em uma vidinha medíocre, mediana e ridícula, né? Filosofando ao invés de trocarem sabedorias, de trocarem conhecimento, experiências relevantes, como foi sempre feito por décadas, né? Até que esses hips de movimentos coletivistas de nova era inventaram essa besteira holística, né? Então, a cultura de identidade própria está se tornando cada vez mais condenável por pessoas incompetentes que tentam atender às suas próprias necessidades e interesses às custas das outras pessoas. Né? Infelizmente, a maioria das pessoas não sabe quanto valor elas têm para oferecer, né? qual é o seu propósito. Aí, né? Qual é o propósito de viver 50, 60, 80, 100 anos de vida, sei lá, se não for para ter uma enorme riqueza de experiências. Né? Você não é aquilo que você faz, você não é aquilo que você pensa, é... você é aquilo que você vive ou que você experimenta, né? você é aquilo que você sobrevive a você. Esse é o legado que você está criando, né? que você está vivendo e que você deixa. Né? O seu legado é aquilo que sobrevive a você. Então, se você quer construir um legado, primeiro defina o que legado significa para você. Né? Entenda que nós não somos é, serviçais nem mordomos do mundo ou do universo. Né? Também ninguém está aqui para servir nem deixar o mundo melhor do que encontramos. Né? Nós nem temos competência para isso. Né? Todos nós estamos aqui para viver, simplesmente viver. Então, compreenda que o seu verdadeiro propósito é apenas viver e viver bem. Né? Se você tivesse que fazer algo para melhorar o seu mundo, e só o seu mundo, o que você faria? Né? O que é importante para você? Quais são os seus valores? Quais são as suas crenças? Como você quer que a sua vida tenha impacto sobre os outros? será não não é motivo de orgulho nem para você mesmo. Né? Aliás, é, eu te pergunto, o que te deixaria orgulhoso? Né? Se você não tem resposta para essas perguntas, você não vai ser capaz nunca de desenvolver uma vida significativa que vale a pena ter sido vivida. Né? Saber o que é importante para você, o que te motive, como você deseja ser lembrado, é que te dá uma cabeça tremenda né? de como você deve viver a sua vida e é vivendo bem a sua vida que você vai acabar impactando na vida dos outros. Né? Eu não vou dizer que é fácil colocar todo o trabalho de uma vida na balança, né? E se mantém em uma direção focada, mas para saber o que você deseja criar aí, né, em uma escala global, vamos dizer assim, você precisa primeiro olhar para dentro de si mesmo, né? Então, repito o que eu falei lá no início desse vídeo, tá? Comece identificando seus pontos fortes, comece identificando as suas qualidades, como elas estão sendo utilizadas, né, o que elas dizem sobre você como pessoa. Você não é apenas mais um no meio de uma multidão de egocêntricos idealistas, né? você é alguém que faz as coisas acontecerem, você não é apenas um ativista de modinha, né? um chatinho, você é alguém que tem competência para criar um legado real, para você criar um, real, um legado verdadeiro. Né? Então, pare de reclamar de política, da sociedade, da falta de oportunidade, da desigualdade social, econômica, tá? considere fazer aquilo que você gosta de fazer, que você queira realmente fazer. Tá? Então conecte o seu coração com a sua cabeça. Né? Seu legado deve ser um trabalho próprio e um trabalho significante, principalmente. Né? Agora que você tem um plano de ação, né? então viva o seu legado e use o seu tempo com mais sabedoria. Né? Infelizmente, nós não temos muito tempo para criar algo importante. Né? 20 anos se passam em um piscar de olhos. Né? Todos os dias é uma grande oportunidade se conectar com aquilo que pode tornar a sua visão uma realidade concreta. É, o mais importante é que você esteja pronto para começar. E uma das melhores maneiras de fazer isso é fazer seu estudo numerológico. Né? Mas se você desiste em outras maneiras de tentar, você pode tentar de outros jeitos. Né? Se você não consegue fazer isso sozinho, eu estou aqui para te ajudar. Né? Vem falar comigo. Todos os meus contatos estão aí na descrição do vídeo. Toda grande mudança geralmente começa em um simples bate-papo. Né? Então Agora me diga o que você achou do assunto desse nosso vídeo de hoje. Deixe a sua opinião aí nos comentários. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Se você quiser falar diretamente comigo, dar a sua opinião ou sugestão, todos os meus contatos estão aí na descrição do vídeo. Se você quiser solicitar alguns dos meus e-books gratuitos, todos os links também estão aí na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, e principalmente pela sua agradável companhia. Um forte abraço e eu te vejo lá no nosso próximo vídeo. Até lá!